Bom dia! Hoje resolveremos a questão 13, da prova V, da Fuvest 2020. Farei a leitura da questão. Carros que saem da cidade A rumo a alguma das cidades turísticas E, F e G fazem caminhos diversos, passando por pelo menos uma das cidades B, C e D, apenas no sentido indicado pelas setas, como mostra a figura. Os números indicados nas setas são as probabilidades dentre esses carros de sair de uma cidade a outra. Nesse cenário, a probabilidade de um carro ir de A a F é, e a seguir vêm as alternativas. Para iniciarmos a resolução dessa questão, podemos, ao invés de utilizar diretamente a informação de da probabilidade de um carro sair de uma cidade e ir diretamente para outra, podemos listar primeiro as rotas e fazemos a probabilidade de cada rota ser utilizada. As rotas possíveis são ABCF, ABDF e ACF. Para calcularmos a probabilidade de uma rota ser utilizada, é, multiplicamos a probabilidade de ir se de da Cidade atual para a próxima cidade. No caso, para ir de A até B, a probabilidade é 0,8. Então, fazemos essa anotação. Depois, a probabilidade de ir de B até C é 0,1. Anotamos também. E a probabilidade de ir de C até F é 0,6. Anotamos também. No caso, essa junção desses valores é multiplicativa, daí, porque é dependência entre eventos ali um evento tem que acontecer e o outro, o anterior também. Por exemplo, para chegar na cidade B, para ir até a cidade C, não é todos os carros que chegarão nessa condição, porque alguns carros irão diretamente da cidade A até a cidade C. Então, nem todos os carros que iniciaram o cenário na cidade A estarão na cidade B. Até porque só 80% deles chegaram na cidade B. E desses 80%, só 10% chegarão na cidade C. Os outros 90%, que estão na cidade B, chegarão na cidade D. Só que note que esse 90% é em cima do que chegou na cidade B, e não do que saiu da cidade A. Dessa maneira, nós temos, fazendo a multiplicação desses números, nós chegamos em 48 milésimos. O cálculo para as outras rotas é análogo. Pegamos a probabilidade de, de ir-se uma cidade a outra diretamente e fazemos a multiplicação e para a rota ACF também. Como não há uma outra rota que também chegue, que saia da cidade A e chegue na cidade F, essas três rotas são as únicas possíveis. Logo a soma delas é a probabilidade de sair da cidade A e chegar na cidade F, que nos dá 384 milésimos. Uma dica para resolver essa questão, ao invés de trabalhar com os números decimais, trabalhar com números fracionários, porque a gente pode multiplicar os numeradores e depois os denominadores e, fazer, e juntar tudo na fração resultante ali, né? Por exemplo, a primeira, Multiplicando 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. E multiplicando 8 vezes 1 vezes 6 é 48. É mais direto do que ficar trabalhando com vírgula, certo? E no final o resultado é o mesmo, né? Então não tem problema em fazer isso. Só temos que tomar cuidado, por exemplo, no caso da cidade ACF, temos só duas multiplicações. É, daí a fração resultante ali vai ser multiplicando os numeradores vai ser 12 e os denominadores vai ser 100. Só que essa é uma fração equivalente a 120 sobre mil avos. Então, para fazer a soma com os anteriores ali com 48 milésimos e 216 milésimos, a gente precisa ter a, o mesmo denominador e é por isso que eu separei aqui uma esses 120 milésimos para poder fazer a, a soma que resulta no mesmo número, né, 384 milésimos. Então, nesse cenário, a resposta é a resposta E.